Eu tô gravando. Tá nada. <risos> corta isso daí, mano. Não vou cortar. <risos> e aí, meus lindos. Você gravou mesmo, Gravei. Corta, corta. Não vou cortar. Corta, mão, corta. corta, corta. Não. Senão os caras vão me contratar pra dançar. <risos> Vamos lá, meus lindos. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Ai. Já falei. Guardem esse nome do garagem. Esse de... nome vai aparecer nos seus sonhos. Pode ver. Calma, <risos> ah, minha filha. Tudo questão de tempo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Videozinho legalzinho, né, amor? É, útil. útil. Útil para uns, os outros já sabem. Mas, que nem eu sempre falo, eu não sabia apertar um parafuso. Então, por isso que eu gravo esses videozinhos, né? Porque tem gente que não sabe. Então, vamos ajudar esse pessoal que não sabe. Pra quem já sabe, só fica com essa dela imagem aqui, ó. Liga. Pega a minha camisa do New Turbo. New Turbo. Ah. Patrocinadora do Bidu Garage. <risos> tem que respeitar, hein? Vamos lá. Pera aí, amor. Fica aí. Ó. Vou colocar essa homocinética no carro da minha esposa. Cromadinha. Tudo cromado. Mandei cromar isso. Mandei cromar o bracinho. Já tá tudo novinho. O dela também tá novinho, mas não é cromado. Então vamos trocar pra ficar bonitinho. Isso é, aqui é mais parte estética. Que você tá certo? Querendo, hein? Ah, você tá ligado, né, mano? Eu quero, você nunca mais me dá. <risos> troca de óleo. É, então vamos lá. Vale uma troca de óleo. O sim. vídeo de hoje é pra mostrar como que arranca a homocinética ali do carro. É isso aí. Cada um arranca de um jeito. A parte mais complicadinha. Disso é essa chave aqui, ó Que eu não sei porque cargas d'água que a Vox, filha de uma mãe Fez uma chave dessa Essa chave aqui praticamente só serve para isso Você sabe o nome dessa chave? Eu não sei o nome, mas é igual um <risos> torte, ó Focou legalzinho? Ai, focou isso que eu comprei essa chave, eu paguei 45 pau nessa chave Só nessa chave Meu Deus, mais mas... caro que o carro Então, mas é da GEDORI também, né? É marca boa, tal, tudo bonitinho gente, foi isso. vai mas se você não tem essa chave, você não arranca uhum. a porcaria da cinética certo? Ó, ela é essa estriadinho e... aí, que eu vou te mostrar. Peraí. Vou mostrar tecnicamente tudo, ó. Essa é uma chave Torx. Não adianta você querer se meter e arrancar com esse tipo de chave que não vai arrancar, que eu já tentei, tá? <risos> já tentei. Ela roça tudo aqui, ó. Não. Já, pô. Nossa, ó. É tá vendo a diferença das estrias hein, ó? É, diferente. Ela é diferente Só, até hoje Eu só achei Na homocinética do, do Gol De Gol, Voyage, Santana, tudo, linha Vox Esse tipo de chave Então, acho que a Vox fez pra ganhar um dinheirinho Que tava passando fome, né <risos> eu sei, Acho que eles pensaram assim Todo mundo que for arrancar vai ter que comprar uma chave dessa Aí eles fizeram Legal. Bom, então é isso Só vamos arrancar ali a bicha Ó como que eu faço aqui para arrancar? Se você não tem... Essa pneumática aqui, ó... Essa pneumática é do meu filho, tá? Peguei emprestada. É muito boa, bicho. É forte pra caramba. Dependendo do compressor que o cara tiver, essa daqui é mais forte do que aquelas a ar. É. Tá? Aí eu solto aqui já com o carro no alto. Se não, você tem que soltar o meio aqui com o carro no chão. Dá pra tirar sem soltar o pivô aqui... Dá pra tirar, você arranca lá por baixo. Mas eu gosto de arrancar, porque daí fica mais espaço, mais. Bem melhorzinho pra tirar, tá bom? Eu só solto aqui. Solto o pivô aqui, desencaixa a bandeja. E solto aqui, aí eu. Isso que vem pro lado. Enfim, solta tudo. Enfim, não, solta. Tem vídeo no canal aí de como soltar tudo isso daqui bonitinho. Aí aqui, essa chave aqui, ó. Ó, amor, segura bem aqui, ó. Câmera. Ó. Você vem aqui, ó. Você vai ver lá os parafusinhos da homocinética, ó. E solta tudinho ali os parafusos, ó. Você empurra ali pro ladinho, ó. E encaixa aqui, ó. Você pode ver, ó, que ela é feita pra isso mesmo, tá vendo, ó. Olha aqui em cima aqui, ó. Ó. Essa que é fia do uma mãe mesmo, ó. Tá vendo onde ela passa, ó. É, é na medida pra isso mesmo. Tô falando, ó. Olha lá. Olha, eu certinho. Enfim, vai soltar... Vai soltar todos aqueles parafusinhos ali, ó, ó. Tá vendo aqui os parafusinhos? Ó? Solta todos aqui, ó. Você vem girando aqui com a mão aqui, ó. O disco, ó, ó. Vai girando o disco aqui. Olha ah lá. E aí você vai conseguindo girar lá, ó. ó. E aí solta todos. Soltou todos. Depois termina de arrancar aqui o parafuso. Solta o pivô aqui embaixo, ó. Solta o pivô que isso daqui vai vir para cá assim, ó. Psst, aí você arranca a homocinética E a o freio? Não, o freio não precisa não. Não. não. Ah. Dá para arrancar a homocinética aqui sem soltar tudo isso aqui. Dá menos trabalho porque você não vai ter que soltar aqui, mas eu gosto particularmente, eu gosto de desse jeitinho que eu tô falando para vocês. Fechou? Então daqui a pouco eu mostro fora. Aí deu uma mordida aqui no disco Agora que eu fui rodar aqui Você tá gravando isso também? Eu tô... Pode pausar essa merda aí Foi? Então aqui, ó Desmontei tudo, né? Que nem eu falei pra vocês Agora aqui, ó, ó Desmontei aqui, desmontei aqui e tá? tal Ó, só puxar aqui, ó Pronto ah... Entendeu? É mais difícil porque você tem que desmontar mas a maneira que você tira é muito mais fácil Então eu prefiro tirar assim Fechou? Já volto oh. Posso, posso Posso, oh. posso, posso e... e já Tá aqui, ó as homocinéticas. Essa que eu acabei de arrancar do carro E Sim. essa é a que eu vou colocar no carro se eu, Talvez se a gente não tivesse gravando isso Ninguém nem nunca ia reparar nisso, né amor? Verdade. mas o importante é que a gente repara né que a gente gosta certo essa daqui agora vai fazer o que com ela o que faz com isso aqui não fala <risos> <risos> vamos guardar de reserva deixa é aqui guardada, é caso aconteça alguma quebra alguma coisa a gente já tem uma guardadinha eu tenho mais uma aqui guardada que é do outro lado só que essa daqui olha o que aconteceu Morreu. eu não Vou te falar o que aconteceu. Você não sabe ainda porque eu não te falei. Ah, oh, meu Deus. Minha filha chegou em mim e falou assim esses dias. Pai, eu preciso de uma bolinha, uma esfera de aço pra me fazer um brinquedo que eu vi na internet, no TikTok. Aqui, dá onde saiu a bolinha aqui, ó. Aí, ó. Eu falei pra ela assim, Mel, quando você terminar de enjoar do brinquedo, você me devolve a bolinha, tá? Então é isso. Tá aqui, ó. Já temos mais uma reserva, certo? Certo. Então... Agora, mesmo esquema, só pegar e colocar no carro. E é isso. Seja feliz. Seja feliz com a homocinética cromada. Nossa. Fechou então, amor? Nossa. Ah, tá fechou. feliz? Vai me pagar como? sei? <risos> <risos> Nem queira saber, hein? Então, então é, vale é isso, olho, pessoal. Uma troca de óleo. Fiquem homem. todos com Deus. Vale uma troca de óleo. Até a próxima. E eu momento. vou mostrar pronto. Vai mostrar depois? Vou mostrar no lugar. Então Boa. deixa eu me despedir, tá? Aqui então. a gente mata, a cobra e mostra o pau. Então é isso, fiquem todos com Deus aí Um grande abraço pra todo mundo, um grande beijo Guardem esse nome, hein Bidu Garagem Ai, meu Deus. Tô falando isso, sabe por quê? Mano? Porque daí os caras sonham comigo mano. Entendeu? Fica na cabeça dos caras Os caras sonham Tchau, até mais